Vamos lá? Ai, que a verde. Sim? Oi, eu sou a Julia. Oi, eu sou Mickey e hoje a gente vai falar sobre Harry Potter. Wicked! Explicar primeiro a nossa situação perante a Harry Potter. No caso, a gente é tão red que esse desenho aqui foi feito pela minha namorada. Fala aí, mozão. Olá. <risos> a Marina ela vai estar tá ali por trás ali, dando alguns espetáculos. Marina é tão Potterhead quanto a gente, ela tem Às uma... Às até um pouquinho mais. Isso, e ela tem uns insights assim bem bacanas, então talvez ali ela apareça por voz no presente que ele eles <risos> com a gente. E, então, vamos lá. Por que, que a gente estamos tá fazendo esse vídeo? Por que que estamos fazendo, né? Eu, assim, vou falar por mim, né? Eu acho muito... Eu estou, eu estou achando muito complicado esse revival de Harry Potter porque pra mim os sete livros são sete livros. Depois daquilo dali, Pode ser feito pela J.K. Rowling, pode ter sido feito por mim ou pela Júlia, pode ter sido feito pelas gatas que estão passando aqui. É a fanfic. Eu aceito o que vem depois e tal, mas o meu grande incômodo é todas as ramificações que estão deixando as coisas impossíveis de acompanhar. A gente tem o Potemó, a gente tem as novas histórias agora da, das, das escolas americanas, a gente tem o Animais Fantásticos, a gente tem o Cursed Child. A gente tem um monte de coisa, né? E assim, consegue acompanhar tudo isso. Sim, assim, assim eu trabalho, tenho que pagar minhas contas e eu não tenho tempo de ficar lendo coisa no Pottermore e isso me deixa muito desesperado porque eu gosto de Harry Potter, eu amo Harry Potter e eu fico meio me sentindo atrasado e isso me deixa meio nervoso, principalmente por ser muito fã de Harry Potter. Milhões de pessoas cresceram com Harry Potter, muita coisa formada pela gente por causa de Harry Potter e isso é meio chato quando a gente não sente incluído essa nova dinâmica. Sim. É, com coisas, por exemplo, a, história, a escola americana mesmo que você falou, ela pega histórias da, dos nativos americanos, que assim, a J.K. não tem nada a ver com isso. Foi super desrespeitoso. Muita gente ficou chateada e com toda a razão. E a J.K. tem a mania de chegar pros fãs e falar que os fãs estão errados. E isso é muito desagradável. Não é, amor? Minha Marina vive reclamando isso pra mim. Nossa, eu leio muita fanfiction. Eu amo fanfiction com a minha vida. E às vezes, assim... Eu crio tipo, uma concepção de um personagem que ele é secundário no livro E ele tá ali, eu, eu, eu construí aquele personagem com aqueles sete livros E aí chega JK e fala, não, totalmente diferente Daquele personagem que tá na minha cabeça desde que eu tinha oito anos de idade Tipo, ela não pode fazer isso Não, concordo, assim, é super desagradável, assim Você não falou sobre isso no livro, você não tem direito de dizer pra mim que tá errado That's totally barbaric eu tô total entendendo vocês e eu apoio vocês, eu concordo com o que vocês estão falando Já falei isso com a Mariana uma vez, o que eu acho muito complicado é que o que acontece? Isso é propriedade da J.K. Rowley então, Oficialmente, ela pode fazer o que ela quiser E isso uhum. é muito complicado, isso é doloroso Porque é exatamente o que você falou, você cria um negócio inteiro E ela, em um tweet, é, ela acaba com tudo com... Em uma fala, em uma entrevista, ela acaba com isso Isso é desesperador, né? Sendo que você passou anos da sua vida lendo os livros que não diziam nada daquilo Então, Ai. pra você, aquilo era real? Uma outra coisa que me incomoda muito dessas ramificações todas da história de Harry Potter É que, assim, faz um sentido que a Warner e a J.K. Rowling Estão tentando abocanhar uma nova geração Tentando trazer junto da gente A nova geração de pessoal que Tá crescendo agora, tá tendo primeiro contato com Harry Potter Não teve aquela aquela loucura de ir pro cinema, de acompanhar. Livros. E a resposta pra isso é o quê? Ter o Harry Potter em várias plataformas, ter inúmeras informações. Ah, porque hoje em dia tudo tem que ser grande, né? Sim. Tudo tem que ser enorme, tem que ter muita informação, tem que ter várias coisas pra se acessar. E isso é completamente contrastante do que a gente teve. Aquela história dos sete livros que a gente tem ali no nosso coração. Fechadinho. Fechadinho, bonitinho. <risos> Mas com seus problemas. Que no caso vai chegar agora com essa nova leva Antes da história de Harry Potter. Vai, mas não vem. Vai, vai. vai, mas não vem. E aí, a gente vai ver a história real do Dumbledore. Que a história não contada está no livro 7, num livro enorme, onde nada se diz. No sétimo livro, a gente tem a história do Dumbledore, onde todo mundo falava ''Ai, nossa, mas assim, a gente soube tudo da vida dele''. Não, não soube. ''Ai, mas a JK falou que ele é gay''. Não, não falou. ''Ai, mas assim, tem uma entrevista''. A gente vai ter esse momentinho pra falar. A gente tá falando aqui. O que a gente tá falando importa? No livro? Não. Por que que dia D.J.K. importa? Por que que o D.J.K. importa? Fala pra mim. Ah, mas ela escreveu. Mas não tá lá. Não. E o complicado disso é que ela só fala disso agora. Ela fala é. que o Dumbledore é gay agora. Quando a gente tá lendo ele não é gay. Isso. É, seria muito legal, <risos> seria muito importante. Ia diferenciar tudo se a gente descobrisse que aquela pessoa aqui é muito poderosa, é, é foda, assim. Dumbledore tem todos os programas problemas. Do mundo, mas ele era um personagem, assim... Crucial pra história inteira, e ele era a pessoa que o Harry mais admirava. E se a gente soubesse, na época que a gente iria que ele era como a gente, aquilo teria mudado muita coisa. Então não, não vai ser um então tweet que vai mudar isso. Uma né? entrevista que ela deu não vai me convencer. Na cabeça da J.K., ele pode ser gay. E tipo, eu super apoio, eu realmente acho que Dumbledore é gay. Que nem eu acho que o Harry Potter é bi. Que nem ele é bi, que nem eu construí na minha cabeça. Mas não é porque na minha cabeça ele é bi? que ele é bi no livro. Sim. E não porque é na cabeça da Jequi que ele é gay, que ele é gay no livro. Exatamente. Sim. A gente leu, a gente procurou, não tá escrito lá. Não. Então não vale. E podia ser resolvido com uma frase. Uma frase. Podia tudo, e que, aí, tudo viada, que ela fala agora. Imagino. E aí, fiada, amiga? amiga! Não, né? A gente sabe que isso não ia acontecer. Amiga. Mas se ela tivesse falado, quando ele falava sobre o tal Ball. do Grindelwald, que a gente vai saber agora a história real, o crush, do, o crush Dumbledore. do Dumbledore, se ela tivesse falado naquele momento, quando ele fala sobre ele, que aquele era realmente o grande amor e que ferrou com o Dumbledore, tudo bem. E isso eu acho que é o maior tiro no pé e anda sendo ali a lápide da J.K., essa coisa de tentar abocanhar o mundo, expandir o, o universo, ela tá se queimando muito. Ela tá com esse problema de colocar o Dumbledore gay agora, fora dos sete livros. Ela tá com esse problema de colocar o Johnny Depp nesse Animais Fantásticos, que é completamente problemático. Acho que nem precisa Vamos não falar. Preciso, do não, porque... precisa, não, não precisa, não precisa. Não precisa falar Pelo menos não precisa falar agora, porque sim. assim, o problema do Johnny Depp ele é muito grande e assim, não é o um momento pra isso. Sim. E... Se você for pra falar do Johnny Depp, eu vou ficar aqui duas horas. Tem a apropriação cultural dela da cultura indígena americana. Se você acha que a apropriação cultural não é um problema, a gente vai colocar aqui uma dica pra você de um vídeo de um amigo nosso Sim. que fala como isso é problemático. Então, segue o link. E é isso, ela tá se sujando de um jeito que ela tinha conseguido, por sete livros inteiros, não fazer isso. Quase bem maculada Assim, o problema é com a show, o cachorro branco da Banda Santos. Tudo bem que era do ponto de vista do Harry. Mas assim, cara, ele não podia. Ele não podia ter reparado. E um coleguinha segurando a mão do outro coleguinha. Gente, nem, só tem éter naquele lugar, isso é muito esquisito. Mas é isso, assim, a gente percebe esses detalhes que a gente tá procurando é. ele. É, ela tem sete livros que ela conseguiu fazer uma trajetória legal, bacana, de respeito, de, de superação. E agora ela tá começando a dar um até ele pra todos os lados. What an idiot. E até os, nos sete livros, como é aberto. Você às vezes você consegue inserir, não oficialmente, não é uma representação, mas você consegue criar personagens LGBTs em cima daqueles personagens sobre quem ela não disse nada. Mas aí a partir do momento que ela chega e fala não, não é assim, ela ainda destrói a representação que você até mesmo criou. namorada é linda, né, gente? <risos> Falar na cara de alguém, não, então, você está errado. Você está errada, é, não, é não te perguntei nada. não, no offense. But I really don't care. Uh, Desagradável, né? Isso, Harry Potter é, virou um monstro. Ele é uma coisa, o mundo do Harry Potter é uma coisa absurda que chegou a um ponto de dimensão que ela saiu das mãos da J.K. Rowling. Tem muita coisa ali em volta, tem muita gente que tem um carinho muito grande, que criou Ela muitas coisas. Ela pertence a todos esses fãs e esses fãs merecem o respeito que eles não estão recebendo. Bem... Então é isso, gente. Qualquer coisa, se vocês concordam com a gente, não concordam, comentem. Harry Potter é um universo enorme, então assim, obviamente, tem várias opiniões diferentes, então falem pra gente o que vocês acham. Deem like no vídeo aqui. E se inscreve, por favor. E assim, é, a gente se vê na próxima. Ah, não esquece do sininho. E não esquece do sininho. O sininho muito ver. importante. O sininho é muito importante. Porque com ele você vai poder receber notificações dos vídeos. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. <risos>